Tchau, bem-vindo ao canal Itália com a Ana Paula, muito bem-vindo ao canal Itália com a Ana Paula. E hoje nós teremos o que, o que? Uma coisa que nós amamos muito. O que é? Música! Então hoje, com muito prazer, eu venho aqui trazer pra vocês uma música que me ajudou nos primeiros passos com o italiano. Eu estudava italiano, estudava italiano com músicas, mas aí por conta própria, ainda não tinha YouTube com pessoas que né, poderiam dar uma ajudinha, uma forcinha aí pra entender o significado das músicas. Hein? Antes de começar a tradução, o nome da música é Milano. Milano, Milão, a cidade é, aqui no norte da Itália. Tenha em mente uma coisa, que Milão é uma das poucas cidades grandes aqui da Itália. Então, é uma cidade que recebe, acolhe muita gente, não só estrangeiros, como italianos né, de cidades menores que vão em busca de oportunidade. Milão é a cidade da moda, é a cidade do trabalho, é aquela cidade que não para nunca. Então, essa música aqui é de um cantor chamado Alex Britti. E, como eu disse, se chama Milano, Milano, Milão. Olha aqui a pronúncia. É, a gente tende a, a deixar nasalado essa pronúncia do Lá, né? Milano, não é Milano. É Milano, Milano. Começa assim. In un giorno cometante, con il tráfico nel centro. Num dia como tantos, com o tráfego no centro. Aí continua. Con due suore, che camina no vicine. E numa piazza com um grande monumento. Com duas freiras. Suore. Uma só é suora. Suora singular. Suore plural. Então com duas freiras que caminham perto, lado a lado. Numa praça com um grande monumento. Com a América nei bar. Com a América nos bares. Esse nei aqui é plural. Então se fosse singular seria nel bar. Bar é uma palavra que, seja no singular como no plural, ela continua bar. É invariável. Com a moda sempre em festa. Milano, que cos'è ela? É? Città della moda, né? Com a moda sempre em festa. Com a gente que lavora sempre é troppo. Uma outra característica de Milão, né? As pessoas com as pessoas que trabalham sempre demais. Troppo é Demasiado, é algo que extrapola. É uma estranha atmosfera de conquista e uma estranha atmosfera de conquista. Aí aqui nós temos conitaxi, sempre um põe enkatsaki. Com os táxis, sempre meio uh, furiosos. Essa palavra enkatsaki aqui é um palavrãozinho, tá? É um palavrão. turiste, E os turistas, eles também, l'oro eles, anche também, eles também com meio apressados, com um pó, um pouco de pressa. Com sempre aquela estranha voglia de andar via, perché altrove forse c'è qualcuno que te aspetta. Com sempre aquela estranha vontade de Andar via, de ir embora. Por quê? Porque altrove é em outro lugar. Talvez, forse, c'è qualcuno. Tem alguém, alguém que te aspeta. Esse aqui é nós. Te aspeta. Espera quem? Nós. É Milano con i suoi mille dialetti É Milão com os seus mil dialetos. Com esse quimono longo e com o fit volta ao, ao fato de que lá é uma cidade né, de trabalho, né, com as semanas longas, compridas e com os escritórios com lebron a 100 mil com os bronzeamentos a 100 mil watts, né? Justamente o fato de lá não ser uma cidade de mar, a Itália sendo uma península, uma, uma península. Né? tem muito mar em qualquer lugar que você vá e Milão sendo a cidade de trabalho de né? aquela cidade assim o pessoal não vai na praia para tomar um bronze mas vai faz o que faz bronzeamento artificial então é uma das características aqui que ele diz na música e com a vida a pesa a mille sacrifícios e com a vida a pesa ele é, é, é literalmente pendurada em mil sacrifícios. Olha aqui. E não albergo, verso il centro, te estou io. E não albergo, num hotel, verso il centro. Esse verso pode ser nas redondezas ali, né? Perto do centro. Te estou io. Estou eu. Eu na finestra, que safacha sul cemento. Eu uma janela, na finestra, que... Esse é da... Para, né? E a, a janela que dá para o cimento. Mentre festejo um ano de malinconia, com a guitarra para dividir o momento. Enquanto comemoro um ano de melancolia, com a guitarra, com a guitarra, guitarra para dividir o momento. Esse, essa palavra guitarra pode se referir seja ao nosso violão, seja à guitarra. Como que se diferencia se é violão ou guitarra? La guitarra, que é o violão, é a guitarra acústica. E a guitarra é elétrica, elétrica. Suponho que nessa música aqui se trate da elétrica, da nossa guitarra, né? Essa guitarra aqui. Por quê? Porque esse cantor, que na realidade é um cantautore, cantautore é aquela pessoa que compõe e que canta a música. É, se não o melhor, um dos melhores. É guitarrista italiano atual. Então, eu imagino que ele tenha puxado brasa pra sardinha dele, tenha, se refira à guitarra, guitarra elétrica. Anche qui può arrivare l'odore del mare a prendermi. Aqui também pode chegar o cheiro do mar para me pegar. Provavelmente ele saiu de alguma... O personagem aqui saiu de alguma cidade de praia. Mas ele consegue ainda sentir o cheiro do mar mesmo em milão Aí essa parte é a parte que eu mais gosto da música. E se domenica non ho niente da fare. esse domingo não tenho nada para fazer. Non ho niente da fare. Faccio i miei sorici due passi trai palazzi. Faço os meus e sólhe que é algo rotineiro, algo que você costuma fazer Então eu, eu dou a minha caminhada de sempre No italiano se usa, costuma-se enumerar coisas né? Então tipo aqui no caso do passe, não significa que ele vai dar dois passos Significa que ele vai dar uma caminhadinha, uma caminhada curta tá é, em italiano se, se usa se usa dizer Facciamo quattro quatro né vamos vamo ter uma conversinha se dá um, se enumera o, o número de conversinhas dá-me duas aqui né é, dá me dê dois, dois salgadinhos não quer dizer que a pessoa tem que pegar um e dois tá é só um modo de se fazer aqui no italiano e a propósito você já viu isso em livros de italiano Provavelmente não. Não só isso, como tantas outras coisas que eu mostro por aqui. Então fique sempre ligado aqui, porque o que eu falo aqui não se ensina nos livros, tá bom? E eu espero estar ajudando vocês a, a, a entender muitas coisas, inclusive quando vocês vêm aqui tem uma conversinha aí com o italiano. Gente, eu tô falando demais hoje, né? Enfim, vamos lá, vamos, vamos pra música. Então, esse domingo não tenho nada pra fazer, faço a minha caminhadinha entre os prédios. Trai palazzi, entre os prédios. Pode-se usar seja o tra como o fra. Quando vocês virem tra ou fra, significa entre. E faccio finta de estar bem, almeno menos um pouco. Anche se dentro, invece, cado a pezzi. E faço de conta, faccio finta de estar bem, pelo menos um pouco. Anche se dentro, mesmo se dentro... Invece, por outro lado, cado a pé, literalmente caio em pedaços, ou mesmo se por dentro estou em pedaços. Esse avô bisogno di dimenticare, prenderô per mano, l'ansia e anche la rabbia. E se eu precisar, esse avô bisogno, esquecer, prenderô per mano, vou pegar pelas mãos. A ansiedade, lance, ansiedade, bem como a raiva, né? E também a raiva. Ele per un aperitivo al bar. E as acompanharei para um aperitivo al bar. Este le aqui, é, né? Significa o quê? A lance e la São duas palavras femininas. Então, aqui fica le. Le é plural feminino. Então... Le acompanharò e as acompanharei para um aperitivo ao bar. E ao ponto justo, le abandono tra la nebbia. E ao ponto justo, no momento certo, as abandono na neblina, na nevoa. Entre a névoa, lembra do tra e do fra? No meio, digamos, né? No meio da, da névoa. E num albergo, verso o centro, c'è uma donna. Vive nel lusso mas com gli occhi tristi. Num hotel, perto do centro, há uma mulher. Vive no luxo, mas há os olhos tristes. Tá vendo isso aqui? Vive. É terceira pessoa, tá bom? O italiano fala como se lê. Então, a palavra é com E, ele não vai falar vive. Porque se ele falar vive, ele tá se referindo a você, segunda pessoa. O italiano vai falar vive. Né? C'è una donna e un albergo verso il centro c'è una donna que vive. vive. Termina com E. Então, está falando dela, de uma terceira pessoa. Basta dar uma olhadinha na conjugação do verbo vivere. Então, ela vive no luxo, mas tem os olhos tristes. Veja plural é aqui, ó. Plural. Occhi triste. L'occhio Isso é. Singular, tá vendo? L'occhio triste é singular. Aqui nesse caso, gli occhi triste é plural, tá vendo? Triste significa plural. Anche stasera toglierà la gonna per regalarla ai soliti que professionisti. Esta noite também, stasera, esta sera, essa noite também... Tirará, vai tirar o que a saia, para presenteá-la a quem? Aos executivos, aos profissionais de sempre. Aí, sólhe que aos profissionais de sempre. Então, aqui fala da vida dessa mulher que foi se prostituir em Milão. Aí, a música termina. De novo, repetindo a frase Anche qui può arrivare l'odore del mare me como nós vimos antes. É isso, espero que você tenha gostado dessa tradução. Deixe seu comentário, deixe suas sugestões e nos vemos no próximo vídeo. Ah, vou deixar o link da música também. Vão lá, escutem que música maravilhosa e cantem junto. Agora vocês sabem o que significa, né? Vão lá dar uma treinada nessa música e não se esqueçam de baixar também. Uh, o PDF para poder dar uma estudada melhor. É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.